Franz Rezende começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa. Aí ah, estamos na cozinha e vamos assentar os revestimentos ali, ó. Espalhei eles no chão aqui já com a junta de dilatação que a gente vai usar, tá? Vai ser uma junta de um em mim. 3 metrinhos de pé direito. Beleza, já sabemos que ela tem 3, 3 metros de pé direito, pessoal. E aqui começa o detalhe, tá? Quando você for galgar suas peças... Aí no chão, você já tem que descontar isso aqui, ó. Aqui eu deixei um espaço aqui pra marcar, porque lá em cima, pessoal, eu vou colocar uma moldura de 10 centímetros. Então, quando eu vou galgar as peças aqui, eu já deixo o recuo para a moldura de 8, tá? Ó, recuo de 8 centímetros. Porque a moldura vai remontar, ela vai vir em cima do revestimento 2 centímetros aqui. Agora a gente vai encostar a trena lá na parede e vai trazer 3 metros nessas peças para ver qual vai é ser o seu tamanho do nosso recorte. Os 3 metros deram aqui, pessoal Onde está o lápis Ou seja, nessa parede vão 1, 2, 3, 4, 5 peças inteiras E um pedaço de 20 centímetros Quando a gente vai começar o revestimento A gente começa o revestimento De uma peça antes do recorte Então, pessoal A gente deveria começar o revestimento Por essa peça aqui E essa peça aqui, ela está marcando e 20 e 7 2, 2, 2, 7 certo? fizemos a nossa marcação aqui pessoal 2, 2, agora eu dou uma reforçada com o esparo encosta ele aqui ó Agora é só é, nivelar com o nível laser A gente vai fazer isso depois Você nivela aqui ó, na linha no risco do lápis E o nível laser vai projetar as duas paredes e, tipo, Se fossem quatro paredes, como pode ser banheiro Ele já daria as quatro paredes também Mas a gente vai projetar o laser em cima dessa linha preta do lápis Ele já vai me dar os outros dois cantos Aí eu venho com a trena Cadê você trena? Eu venho com a trena Confiro do contrapiso na base da linha, confiro lá no outro canto no nível a laser, confiro no outro canto, se tiver tudo ok, é só deixar o nível projetado, o laser projetado nessa parede e começar o assentamento. Isso vocês vão ver no próximo vídeo. Beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Nosso comentários se tornam um novo vídeo.